Eu quero falar sobre seguranças que precisamos levantar ao redor das coisas preciosas da nossa vida. Quero, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 18, livro de Juízes, capítulo 18. A nossa reflexão vai ser basicamente sobre o versículo 7, mas eu quero ler também o 17 ao 19. Então, Juízes 18, 7. Abra sua Bíblia. Seria bom se você anotasse, se você procurasse registrar, além da sua mente, as coisas que Deus vai lhe falar aqui até amanhã à tarde. Está na mão aí? Diz assim a palavra. Partiram os cinco homens e chegaram a Laís. E viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Pule para o versículo 27 só para você ver o desfecho dessa história. Levaram eles, está falando da tribo de Dan, levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet Reobe, reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan seu pai que nascer a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta no versículo 7, porque é ele que vai nos dar as informações mais importantes aqui. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Aquilo que realmente mais tem valor para você. sua vida espiral, espiritual, certamente, sim. Eu acho que, se eu fosse fazer essa lista pessoal, eu colocaria o meu relacionamento com Deus à frente de qualquer outra coisa. É daí que fluem as outras coisas, é daí que se baseiam as outras coisas. Sua família, seu casamento... Quantos aqui são casados? Levantem as mãos, casados. Seu casamento é muito importante, certamente. Sua família... Seus filhos? Quantos de vocês são pastores? Deixa eu conhecer os pastores e pastoras aqui. Uau, glória a Deus. Quantos são líderes na casa de Deus? Exercem o um Ministério de Liderança. Ok? Eu imagino que você colocaria isso na lista, não? <risos> o manto do ministério que está sobre nós é tão precioso, tão especial. Ok, a lista é pessoal, mas a pergunta mesmo que eu quero fazer é, essas coisas estão seguras. Seu casamento está seguro? Seu ministério está seguro? Sua fé está segura? Não se apresse em responder. Um dia Pedro se apressou. Jesus disse: "Olha, a chapa vai fritar". Isso é na versão super super atualizada, vocês já devem ter lido na sua Bíblia, não é? A chapa vai esquentar. E o Pedro disse: "Eu tô seguro". Todos esses aí podem te negar, mas eu eu sei quem eu sou, eu vou contigo até a morte. E Pedro não fazia ideia da guerra espiritual que se deflagraria logo em seguida. E todos conhecemos a história, aquele discípulo tão cheio de si, tão cheio de segurança, falsa segurança, em pouco tempo estava negando a Jesus e praticamente se desviando da proposta. Às vezes, quando a gente diz, sim, eu estou seguro, isso tem base, estou seguro porque tenho levantado muros de proteção, estou seguro porque tenho zelado por essas estruturas da minha vida. Mas, às vezes, a gente diz, estou seguro, quase que como um mantra, como se a, um, a simples declaração pudesse nos garantir alguma coisa. Eu li aqui um texto que... Pouca gente nota o que aconteceu aqui porque está no meio de uma outra história que chama mais a atenção. Mas essa passagem, esses versículos que lemos, contam a história da destruição de uma cidade que se sentia segura. Uma cidade chamada Laís, ficava lá no norte da Palestina. Essa cidade vivia tranquila e, de repente, do dia para a noite sem aviso prévio, sem que ela pudesse oferecer qualquer tipo de resistência. A tribo de Dan chegou, invadiu a cidade, passou todo mundo ao fio da espada, destruiu as construções e não existe vestígio de Laís até os dias de hoje. Uma outra cidade foi construída no lugar. Aquela foi destruída subitamente. Se sentiam seguros, mas não estavam. E é muito interessante os detalhes dessa história, porque você que conhece a Bíblia sabe que cidades cananeias sendo varridas pelo povo de Israel, bom, foram muitas, não é? desde que Josué entrou na terra e foi conquistando, e nos anos seguintes, e nas décadas seguintes, então muitas cidades e povos tombaram, não é? dos cananeus tombaram diante do povo de Deus. E Laís foi uma delas. Isso aqui já aconteceu 300 anos depois. Mas há um detalhe específico na queda de Laís que as outras não nos dão. É que aqui nesse versículo 7 diz como é que vivia esse povo antes de ser destruído. É essa reflexão que eu quero provocar em você. Porque a destruição de Laís não aconteceu simplesmente porque um exército, que nem tão poderoso assim era, chegou, invadiu e foi por isso. Não, na verdade, o script começa muito antes. Porque, quando esse exército da tribo de Dan chega a Laís, a cidade não tem nenhum tipo de defesa. Ela está pronta para ser destruída. O estilo de vida com que eles viviam era uma porta aberta para a ruína, uma receita para a ruína. É o que a gente tem aqui no versículo 7. E, um tempo atrás, meditando sobre esse texto e pensando nas coisas importantes, as coisas que eu valorizo, eu sou casado com a Mônica, uma mulher linda, por dentro e por fora, não é verdade? É muita areia para o meu caminhãozinho, mas eu estou carregando já há mais de 30 anos e não quebrei, então está dando certo. <risos> pastora, pregadora, companheira. Vivemos felizes. Nossos filhos estão em Deus. Minha filha Monique está fazendo medicina, fazendo residência de medicina. Já se casou, já houve um impertinente que chegou lá em casa pedindo para se casar com ela. Mas era um homem de Deus, eu não tive como negar. Gabriel tem 22 anos, está me acompanhando, dando seus primeiros passos, seus primeiros voos no Ministério Pastoral. Está sendo preparado para isso. São coisas muito preciosas, muito preciosas. Eu plantei uma igreja. Sabe, eu, eu, eu sei o, o que significa plantar uma igreja, tudo que você passa para edificar um povo sólido, um povo que ama a Deus, para formar uma equipe de liderança na qual você possa confiar de olhos fechados, eu vivo isso. E tudo isso é muito precioso para ficar à mercê de uma surpresa do inferno. Nós precisamos cuidar do que é mais importante na nossa vida, até mesmo a nossa fé. Ou você não pode se lembrar de gente que até outro dia estava aí, firme, desfilando no meio da casa de Deus, e que você olhava e dizia, uau, que crente abençoado e apaixonado por Jesus. E agora você procura e, do dia para a noite, foi vencido. Foi vencido pelo pecado. Foi vencido por uma amargura. Quantos casamentos que pareciam tão sólidos e do dia para a noite a bolha estourou e algo aconteceu e não estão mais lá. Igrejas. Olha, eu tenho 53 anos, não sou tão velho assim. Já vi muita coisa acontecer. E eu vi igrejas maravilhosas que foram, inclusive, referência e modelo para mim em um determinado momento da minha vida e 30 anos depois ou elas não existem, ou se tornaram um monumento a algo que Deus fez, mas que não permaneceu. E, às vezes, essas surpresas, amados, elas acontecem porque nós edificamos, mas nós mantemos certas brechas, e foi o que aconteceu com esse povo, e eu gostaria de mostrar para você aqui algumas coisas que podem nos vulnerabilizar, pode vulnerabilizar a sua relação com Deus. Pode vulnerabilizar o seu casamento, a estrutura, a unidade da sua família no altar, na fé. Pode tornar o seu ministério uma presa fácil para o inimigo. Eu estou falando sobre sobre posturas. E eu queria mostrar para você, voltando para o texto que nós começamos a ler aqui, por que o povo de Laís caiu? A, a resposta, a explicação não está exatamente no exército da tribo de Dan, que nem vivia um bom momento naquela época. Era um tempo complicado. A resposta está muito mais nas brechas que havia, na forma de viver daquele povo. E a primeira dessas brechas que nós precisamos fechar, se elas estão abertas, é a brecha da displicência. Diga comigo, displicência. Eu não sei se você notou, mas aí no versículo 7 diz que quando os homens de Dan, os espias que ele, que a tribo enviou, cinco homens, entraram na cidade, chegaram a Laís e viram o quê? Um povo que se sentia seguro, em paz, e confiado. Um povo que não considerava a possibilidade dos ataques. Um povo que vivia como se o paraíso fosse ali mesmo. Eles não tinham nenhuma preocupação com defesa, viviam confiados em si mesmos e nas circunstâncias. Não havia nenhum plano de defesa para aquela cidade ela era um alvo fácil. Gente descansada, desatenta, negligente. E, e por viverem assim, e por não considerarem constantemente a possibilidade de uma invasão, de uma surpresa, de um inimigo que se levantasse, de alguém que chegasse com o seu exército para tomar aquilo que lhes era é, precioso, eles... Nunca se prepararam para aquele dia. E, sabe, às vezes eu olho para a vida de muitos de nós, incluindo pastores, e percebo que aquele imperativo que está na palavra, que, que foi repetido por Jesus e pelos apóstolos algumas vezes, vigiai, fique alerta, seja sóbrio. Você não está vivendo num lugar que é receptivo à proposta de vida que você adotou e quer espalhar. Você tem inimigos que estão o tempo todo militando contra aquilo que Deus fez e está fazendo. Você não pode viver a sua vida como se não houvessem riscos, como se você já estivesse na antessala do céu. De certa forma, irmãos... Essa foi a postura de Pedro, mesmo sendo alertado por Jesus. Pedro, Satanás vos pediu. Ele vai peneirar vocês, vocês vão entrar num tempo de turbulência. Orem. Mas Pedro, ele não levou a sério. Talvez ele estivesse tão acostumado vendo Jesus fazendo milagres e vencendo todos os problemas que se apresentavam diante de si, que ele não considerou o nível da guerra que estava para explodir. E quando ela veio, ele não estava preparado. Eu, eu sinto que nós precisamos acordar, nós estamos crescendo. Como eu disse, a igreja brasileira nunca cresceu tanto e nunca teve tanta influência quanto nos nossos dias, na sociedade. E nós precisamos entender que nós não estamos entrando numa terra desapossada. Precisamos entender que esse avanço do Evangelho está mexendo com tanta coisa, no mundo espiritual e no mundo natural, mais no mundo espiritual do que no mundo natural. E se nós não formos um povo, se nós não formos homens e mulheres, famílias, preparadas, adestradas, alertas, vigilantes. Nós podemos sofrer contra-ataques que acabem com pouco tempo com coisas que nós construímos em Deus durante muitos anos. Então, eu abro essa conferência, me desculpe assim, o tom sério, mas a gente não pode viver só de festa. A gente não pode viver só da alegria de ver que as igrejas estão cheias e que agora nós estamos começando a construir leis que tenham um reflexo na nossa fé. Existe um mundo hostil a tudo isso que nós propomos. E a palavra do Senhor é vigiai. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós não podemos, irmãos, perder essa visão. Eu não estou falando sobre vivermos apavorados, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu estou falando sobre vivermos alertas, eu estou falando sobre, sobre nós não desconsiderarmos o poder e os ardis do nosso inimigo, sobre nós não ignorarmos que há uma militância enorme, que há um império trabalhando para que a igreja e as coisas do reino de Deus sejam dissipados. Você está comigo? Eu acho que nós acordássemos todos os dias guardando a consciência de que há um leão, há um leão procurando uma brecha para entrar no meu casamento, quem sabe, através de uma liberdade a mais nessa coisinha aqui que anda nas nossas mãos? Se eu acordasse todos os dias alerta imaginando que os meus filhos que amam ao Senhor, que estão frutíferos na casa de Deus, mas eles também estão expostos nas faculdades onde eles estão, no mundo que eles vivem exposto a tantos ataques, se eu acordar todos os dias com essa consciência e procurando guardar as entradas. Aí talvez, de fato, eu possa dizer, não, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros porque estamos de olho. Jesus disse, e ele não, ele procurou, quando estava formando, eu, eu amo acompanhar Jesus formando, especialmente aqueles doze homens que ele trouxe para dentro da sua vida, aqueles que ele chamou para junto de si com o propósito de formá-los para o ministério. E durante três anos, intensivamente, Jesus tratou de prepará-los, entre outras coisas, para a rejeição, para a guerra. Ele disse em João, capítulo 15, versículo 19, por exemplo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Igreja, ouça o mundo. Eu Estou falando desse sistema montado para o pecado e para a rebelião. O mundo nos odeia. O mundo odeia o seu casamento feliz. O mundo odeia os seus filhos obedientes e que revelam a graça que está na sua família, quem sabe já algumas gerações. O mundo odeia tudo isso. Nós estamos fazendo com que o reino de Deus se manifeste num ambiente hostil. E quando nós... Nos mantemos porque, às vezes, parece que eu estou chovendo molhado, né? Pode ser que alguém diga, mas pastor, nós estamos cansados de saber. Será mesmo? Ah, quanto crente vacila. Essa semana, essa semana eu estava, eu moro lá no 11º andar de um prédio e, e um passarinho pequenininho, ele pousou na minha janela, janela do meu quarto e eu vi aquilo eu peguei o celular eu me aproximei a distância de um palmo e ele não me viu e eu tive que fazer um barulho para que ele pudesse voar e vendo aquela cena eu cheguei tão perto que bom que eu sou do bem né você vê que eu sou do bem que bom que eu não era um predador mas às vezes nós estamos assim descansando na janela sem olhar para todos os lados. Estamos permitindo que a comunicação que entre na nossa casa entre sem nenhum tipo de filtro. E, e aí nós vamos, vamos nos expondo. Nos expondo. Nós não estamos treinados. Muitos de nós pegamos os nossos filhos e achamos que pelo fato de que eles cresceram na igreja, de que eles. É, receberam tanto da palavra de Deus quando eles mergulharem nesse mundo chamado universidade. Quantos aqui têm filhos que estão ou já passaram pela universidade? Talvez algumas dessas mãos tenham que lamentar e dizer eu os perdi aí, porque quantos estão se perdendo aí? Tendo a sua mentalidade capturada pelo engano desse tempo, mas, em parte, é porque nós não vemos maldade em nada, é porque nós os entregamos sem prepará-los, sem acompanhá-los, sem nos preparar para dar, para dar a eles as respostas que eles precisam ter para os questionamentos que serão, sabe, serão entulhados em suas mentes. Eu poderia gastar todo o meu tempo aqui dando exemplos, mas o fato é que um povo seguro e descansado é um prato cheio para o inferno. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar todo o tempo em oração. As nossas igrejas precisam ser campos... De treinamento de guerra, guerra espiritual. Não temos que lutar contra carne e sangue, disse o apóstolo Paulo, mas ele está dizendo: nós temos, temos que lutar contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade. Nós precisamos lutar. A passividade, muitas vezes, é a nossa porta aberta. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 5. Versículos 5 e 6, ele diz, Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, preste atenção, não durmamos como os demais. Sacode essa pessoa que está ao seu lado, vai que literalmente ela esteja meia sonolenta, e diga, não durmamos como os demais. <risos> A gente não pode dormir, nós não podemos, não podemos dormir, temos que guerrear o tempo todo. Judas, ele fala de, de uma fé que nos foi entregue, Judas capítulo 1, versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, preste atenção, a batalhardes Judas parou tudo e falou, eu preciso dizer isso aos meus irmãos, vocês têm que batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando a tribo de Dan chegou àquela cidade chamada Laís, o que encontrou ali? Um povo que não considerava a agenda da guerra, um povo confiado e descansado. Foi fácil. Não houve resistência. Mas mais do que isso, o mesmo versículo diz que chegaram a Laís e viram ali esse povo que vivia segundo o costume dos sidônios. O povo de Laís, a, a, além de não criar uma cultura de guerra e de defesa, era um povo que vivia debaixo de uma péssima influência. Os sidônios, os fenícios, sabe Uma gente altamente idólatra que se curvava a uma deusa chamada Astorete, que, com a sua religião, permeava a cultura daquele povo e se misturava. Aliás, como era comum, você sabe, entre os povos cananeus, se misturava religião e imoralidade de uma maneira quase que indivisível. Era tudo junto. E a cidade de Laís que podia ter escolhido uma boa referência, porque, como eu disse, já há 300 anos, o povo de Israel vinha do sul conquistando tudo. O povo de Deus. Eles tinham a referência do povo de Deus, mas não, eles viviam segundo o costume dos sidônios. E aqui, um alerta que não apenas eu, mas os profetas dessa nação estão fazendo sobre as portas da igreja tão abertas para as influências que vêm de fora. E nós estamos, muitas vezes, confundindo contextualização com mudança de padrão. Nós estamos, ao invés de adaptando a linguagem, estamos mudando a mensagem para nos tornar mais parecidos com o mundo que nós queremos conquistar. E essa não é a rota que nós podemos fazer, meus irmãos. Sim, obviamente, a igreja precisa falar uma linguagem que seja entendida pelo mundo à sua volta. Então, renovar a linguagem é quase que uma questão de sobrevivência para que a nossa missão seja cumprida. Mas nós não podemos mudar a linguagem, oh, perdão, a mensagem. Nós precisamos continuar falando o que se fala desde os tempos apostólicos. Nós precisamos manter os absolutos de Deus nessa geração que relativizou tudo. Nós vivemos num mundo onde a proposta geral é ei, vamos destruir todos os caminhos, todas as estradas, vamos derrubar todas as placas, vamos rasgar todos os mapas e vamos deixar que cada um construa a sua própria verdade. E, de certa forma, uma parte da igreja está se adaptando a isso. Quando, na verdade, a igreja é chamada na Bíblia de coluna e baluarte da verdade. Nós somos a coluna e, a baluarte, e o baluarte da verdade no mundo, ou seja, ou nós sustentamos a verdade, que verdade? A verdade de Deus. Ou a nossa geração entra em colapso. Mas acontece que, às vezes, nós estamos tão desatentos que nós vamos nos inspirando. Como se a igreja precisasse de algum tipo de inspiração no mundo para cumprir a obra de Deus. E há coisas que, dependendo de como são praticadas, parecem boas, mas são más. Eu tenho visto pastores... Deixando o lugar secreto onde colhem a palavra para se tornarem coaches. Para ensinar as pessoas sobre a força que elas têm na sua própria vontade. Deixando a mensagem da cruz. Para dizer às pessoas que elas podem tudo. Desde que aprendam certas técnicas. É sutil. É sutil, mas, de certa forma, é uma inspiração. O Senhor, ele certa vez se lamentou, porque ele disse, o meu povo, o meu povo, eu tenho duas coisas contra o meu povo, é que eles me deixaram a minha fonte das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retém as águas tentando se parecer, tentando ser mais palatáveis ao mundo, eles estão deixando a fonte. Eu quero dizer, meu amado, que, ok, é, eu concordo, se você entrar no, no lugar onde nós fazemos os nossos cultos, você vai encontrar um lugar do século XXI. Nós estamos usando os equipamentos, nós estamos procurando aproveitar as técnicas de iluminação... Mas, ouça, nós não estamos trocando isso pelo que, real, pelo que realmente importa, que é a unção do Espírito Santo e o poder da sua palavra. O povo de Laís ele foi absorvendo o costume dos sidônicos. E isso foi um dos fatores que também os deixaram à mercê. Tiago era muito, muito direto nas suas afirmações. Eu, eu me identifico com a carta de Tiago. Eu gosto dessa linguagem. Eu, de certa forma, sou assim também. E Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5, ele, ele vai direto ao assunto, ele diz... Ele está falando à igreja, ele está dizendo... Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus... Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que, em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Eu acho que você entende, não é? Que mundo, nesse contexto aqui, é, é esse sistema, não está falando das pessoas. As pessoas nós temos que amar porque o Senhor amou cada uma delas ao ponto de dar o seu filho unigênito. Então, as pessoas precisam ser amadas, mas o estilo de vida não é? e tudo aquilo que sustenta esse estilo de vida, rebelde contra Deus, precisa ser detestado. Mas agora nós estamos com a igreja tão soft, uma igreja que, que usa de verdades fora do contexto, para dizer que Deus perdeu o padrão. É. Outro dia, eu, eu uso muito as redes sociais para compartilhar verdades. E, e Outro dia, eu compartilhei, nem lembro exatamente qual foi a frase, mas um desses crentes disse, mais um aqui falando de pagar o preço. Jesus já pagou todo o preço. É uma verdade, Jesus pagou todo o preço pela minha salvação. Mas quando eu tiro essa verdade do contexto, eu vou me tornar um crente indolente, com a vida cheia de pecados, que não ora, que não jejua, que não paga o preço de ser consagrado, que não é igreja porque não foi tirado, chamado para fora, que está misturado e tentando fumar o cachimbo da paz. Desculpa aí a expressão... Nós não vamos resistir, não é nem uma questão de não vamos cumprir a nossa missão. Nós não resistiremos se nós não fizermos uma linha divisória entre o que é a vida cristã e o que é a vida sem Deus. E nós precisamos ser corajosos para assumir que a nossa influência é a da palavra, a palavra eterna, as veredas antigas. Nós não podemos negociar para nos tornar um pouco mais palatáveis ao mundo. Irmãos, se nós nos tornar, tornarmos palatáveis ao mundo, nós perderemos o sabor que pode salvá-los. Então, nós precisamos nos manter firmes naquilo que Deus diz, porque o que Deus diz é... As feministas podem alardear por aí. Meu corpo, minhas regras, nós continuamos dizendo. Não matarás! Talvez você não acompanhe, mas uma parte da igreja já se converteu a tantos conceitos do relativismo dos nossos tempos, não é verdade? Denominações históricas já estão admitindo, inclusive, no seu púlpito, pessoas que vivem uma vida de homossexualismo. E, de súbito, o inimigo vem e destrói. Destrói famílias, destrói casamentos. Então, nós precisamos nos levantar e olhar de volta e sermos corajosos o suficiente. E eu receio que à medida em que se aproxima a volta do nosso Senhor e Ele está às portas, não, não tem como ir muito longe isso aqui, não é verdade? O homem já chegou nos limites dos limites, mas à medida que se aproxima essa, essa guerra, essa pressão, uma guerra cultural, humanismo e cristianismo, o homem no centro, o Deus no centro, e nós não podemos. É como água e óleo, não vai se misturar, não pode se misturar. Eu estou falando da igreja de uma forma geral, mas eu estou falando das nossas famílias. Que tipo de influência está operando a criação dos seus filhos? Você é daqueles que está ouvindo a, a psicologia moderna que diz que meninos não podem ser contrariados, muito menos disciplinados, ou você é daqueles que continua firme na palavra de Deus, criando seus filhos? na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma questão de influência, nós precisamos guardar, porque, à medida que nós vamos abrindo a nossa mente, à medida que nós vamos permitindo que absolutos se tornem questionáveis, sabe o que acontece? Nós nos tornamos fracos. A igreja se torna fraca, o casamento se torna fraco, a família se torna fraca. Quanta gente na igreja já não está com aquela história de mas esse casamento não me faz feliz. Eu não estou feliz, porque vivemos no tempo da ditadura da felicidade, não é verdade? Nada mais legítimo do que querer ser feliz, mas a questão é que quando Jesus Cristo nos chamou, Ele nos chamou para a felicidade eterna, mas o caminho é, primeiro, morra. Você não foi chamado para ser feliz a princípio, você foi chamado para morrer. Cada um de nós fomos chamados para morrer, para entregar tudo. E não, não podemos ter vergonha de pregar esse evangelho nos nossos Mas, pastor, você prega isso na sua igreja. E tem alguém ficando... Tem, os que querem uma nova vida. Os que querem uma nova vida, eles amam ouvir essas coisas, porque eles creem de todo o seu coração na palavra de Deus, e eles sabem que o Deus que criou todas as coisas estabeleceu as bases para que nós tenhamos vida segura, casamentos seguros, famílias seguras, ministérios seguros, igrejas seguras. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, cuidado, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição, o costume dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amados, na abertura de um, uma conferência de, de alinhamento, uma conferência que é uma convocação para sacerdotes comprometidos. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos batalhar diligentemente por essa fé que nos foi entregue a ninguém mais. Ninguém mais tem esse tesouro nas mãos, somente nós, a igreja. Nós precisamos ser corajosos o suficiente para nos mantermos firmes falando o que Deus diz. Porque passarão os céus e a terra, porém as suas palavras não passarão. O povo de Laís vivia vulnerável porque era um povo que não não se colocava debaixo de nenhum tipo de governo. Eu não sei se você prestou atenção, mas diz aqui no mesmo versículo 7, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Laís era assim, o lugar onde cada um vivia a sua vida sem ser incomodado. Não prestavam contas a ninguém, não se submetiam a nenhum tipo de governo. Era uma verdadeira democracia. Aliás, bem parecida com aquela que, que está sendo proposta né, na nossa geração. Ali ninguém queria regras, e justamente porque governo não era bênção na mentalidade deles. Você detecta isso no meio da igreja? Sabe, já uma grande parte do povo de Cristo entende que governo é opressão, é manipulação. Quando governo é proteção, é segurança. A minha casa tem governo. E o governo estabelecido na minha casa, na minha família, é o governo estabelecido por Deus em sua palavra. Na minha casa, o marido é cabeça da esposa. Aliás, deixa eu falar aqui para que ninguém confunda, a resposta do cristianismo e da palavra para o feminismo não é o machismo, é a hombridade. Homens de Deus, sensíveis, que protegem, promovem, honram e são plataforma de sucesso para suas esposas, mas que não se esquivam de liderar como Cristo faz com a igreja. Nós temos um modelo perfeito, já está testado, funciona, porque nós vamos trocar isso por essa bagunça que o mundo propõe de uma casa sem governo, de uma sociedade sem governo, sem regras, sem placas. Então, se essas coisas que tanto prezamos, se nós queremos que elas permaneçam... Intocadas. nós precisamos rejeitar essa, essa anarquia. Hoje nós temos é, como parte do povo de Deus aqueles que se declaram povo de Deus, mas que não congregam. É, eles inventam assim, nomes bonitos para isso, mas eles simplesmente estão dizendo eu sou de Cristo isso me basta. Parece bom não? Um dia Paulo escreveu a igreja de Corinto e ele estava repreendendo aquela igreja, porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Serfas, outros diziam, eu sou de Apolo. E ainda havia um, um quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo. Talvez você pense que eram os mais espirituais. Eu quero dizer, esses são os mais carnais, porque na vida desses aí ninguém tocava. Quando, na verdade, o que nós lemos na palavra é... Obedecer aos vossos guias. Obedecer aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos aproveitaria. O reino de Deus. Diga reino. Pensa, é o reino de Deus, se é um, um reino, é porque tem um rei, se tem um rei, tem um trono, se tem um trono, tem uma autoridade, e é dessa autoridade que flui a ordem e a bênção. Bendito governo de Deus nas nossas vidas, amém? Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o conceito de Paulo em Efésios. Aliás, dizendo ali, o contexto é Paulo nos ensinando a ser cheios do Espírito. Ele fala sobre nós cantarmos cânticos espirituais, e ele fala sobre nós nos sujeitarmos uns aos outros, aceitarmos que haja gente... Bom, na linguagem do povo de Laís, é gente me oprimindo. Na linguagem dos servos, é gente me protegendo. Sabe, eu, eu estava testemunhando essa semana diante do meu rebanho. Nós, eu e Mônica, temos vivido juntos há mais de 30 anos, e os últimos talvez cinco, seis anos têm sido os mais ricos, os mais abençoados, os mais felizes. Nós amadurecemos, mas se o nosso casamento é, e ele é, um modelo, para quem nos conhece, é porque nós nunca, nunca abrimos mão de ter governo sobre a nossa vida. E também porque nós nunca nos isolamos. E aqui eu parto para o último aspecto que eu gostaria de despertar no seu coração, porque, além de ser um povo que não se submetia a governo, o povo dessa cidade vivia isolado. Isolamento. Diz aqui que também estavam... Longe dos sidonos, eram influenciados por eles, por sua cultura, mas estavam longe. E não tinham trato com nenhuma outra gente. Muito interessante. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que era comum entre os povos. Não é? Às vezes, quando se chama povos no contexto bíblico, eram, eram cidades não é? que tinham seu rei. E eles faziam alianças com outros reis para que, na hora da guerra houvesse para quem pedir ajuda, socorro. Aliás, isso funciona até os dias de hoje. Reinos que se aliançam por defesa. Mas Laís era uma cidade isolada. Laís não tinha trato com ninguém. Laís se bastava. Oh, meus irmãos, que perigo nós estamos correndo quando nós nos bastamos. Se você é um pastor que se basta, meu Deus, se você é um casamento que se basta, sabe, eu estou dizendo aos jovens da minha igreja, por favor, escolha bem com quem você vai se casar. E se você está apaixonado, apaixonada por alguém que tira você da sua família, que tira você dos seus amigos, que quer exclusividade, chuta aquelaço. laço. Porque o isolamento é uma estratégia de Satanás para nos tornar presas fáceis. O meu casamento nunca foi uma ilha, nunca foi. meu casamento nunca foi blindado no sentido de ninguém toca aqui porque isso é entre eu e a minha esposa. Obviamente, nós vivemos a nossa privacidade, como é saudável para todo mundo, mas se nós estamos tão bem, depois de 30 anos, é porque houve Momentos em que não éramos maduros, em que fomos abalados por certas circunstâncias, em que corremos riscos. E sabe por que permanecemos? Porque não éramos ilha, porque tínhamos e temos amigos, gente de Deus, gente com autoridade, que pode entrar na nossa vida, que pode, inclusive, corrigir-nos dos nossos erros. E quando a guerra estourou, e estourou algumas vezes dentro da minha casa, eu tinha a quem recorrer, gente madura a quem eu pudesse me abrir a quem eu pudesse confessar os meus pecados, a quem eu pudesse me submeter, eu e a minha esposa não se isole você é pastor de uma igreja, não isole a sua igreja Sabe, existe uma síndrome nas igrejas grandes, que se nós, os pastores que estamos à frente, não cuidarmos, nós somos contaminados por ela, que é a síndrome do eu me basto, porque no começo você precisa de tanta coisa, mas depois Deus vai te dando equipe, te dando ministério, te dando estrutura, te dando palavra, experiência, tantos testemunhos, e chega uma hora que você pode achar que você se basta. E quantas igrejas e denominações morreram, foram sufocadas por essa bolha de autossuficiência? Muitos de vocês conhecem a história e sabem que é assim. Se há uma coisa que está nos fazendo renovar o tempo todo, é o esforço que eu faço para me expor e para expor o meu rebanho a unções. Não estou falando sobre moda, não estou falando sobre trazer o pregador que está, sabe, no último das paradas. Não, não estou falando sobre isso, mas estou falando sobre trazer uns sonhos e visões que você confia, que você aprova, e expor a sua vida e o seu povo a elas. Nós temos, por exemplo, uma conferência que fazemos todos os anos. É a conferência mais importante da nossa igreja. Fazemos no feriado de Páscoa. Nós somos uma igreja em célula, nós temos uma forma de fazer isso bastante definida. Mas sabe que ao longo de todos esses anos, já se vão quase 20, desde que nós definimos um modelo, eu tenho feito questão de levar pessoas que estão vivendo debaixo dos mesmos princípios, mas que estão praticando modelos diferentes, expor o meu povo a essas pessoas, para que nós possamos ter uma noção da multiforme graça de Deus para que nós não fechemos, não nos isolemos e para que nós não emitamos ao céu a, a pior mensagem que nós podemos emitir, que é a mensagem da soberba. Eu me basto. Não. Laís achou que era suficiente para se proteger e, quando estourou a guerra, não havia a quem recorrer. Eu acho que você conhece esse texto, Provérbios capítulo 18, versículo 1 solitário, em outra tradução, diz o que vive isolado busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você quer que eu traduza isso? Isolamento é burrice. Não, não é o que está escrito aqui? Eu vou ler, nessa linguagem. Então, clássica da Bíblia. O solitário, o que vive isolado, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O isolado é burro. É burrice. Eu não conheço ninguém que permaneceu em pé vivendo isolado. Então, vamos olhar para os lados, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto familiar, seja no aspecto ministerial, e vamos ser homens de aliança, mulheres de aliança, de relacionamentos firmes. Amém? Não estou falando sobre sair na foto, Eu não estou falando sobre aquela selfie que você tira e põe no Facebook, Eu estou falando sobre, de fato, ter aliança. Gente que entra com você na sua guerra e gente que pode contar com você quando a guerra estourar contra, contra ela. Amém, meus queridos? Lá isso tombou. Mas nós não vamos tombar, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus está viva, porque os profetas estão profetizando e porque, graças a Deus, no meio dessa igreja brasileira, existe tanta gente como essa que está aqui nessa noite, buscando conferências de alinhamento, onde, não é? como disse aqui o Luciano, a gente vai para apanhar. Não, a gente vai a ser alinhado com o propósito do Senhor. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Obviamente, ele está falando de uma igreja que permanece na verdade. Obviamente, ele está falando sobre uma igreja que continua pactuada com a palavra de Deus e corajosa o suficiente, não apenas para guardar, mas para defender a fé evangélica. Que a história de Laís, uma cidade que existiu e sumiu num só dia, que ela não tenha reflexo, que ela não tenha paralelos, na minha vida e nem na sua, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Vigiai. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Se você está com a sua esposa aí do lado, tem esse privilégio, então... Dê a mão para ela, que tal nós orarmos juntos, orarmos pelas nossas famílias, pelo nosso casamento orarmos pelo ministério, orarmos pela igreja, eu queria que você levantasse a sua voz, que você dissesse, meu Deus, eu fui alertado pela tua palavra nessa noite, eu quero levantar muros de proteção ao redor das coisas preciosas que o Senhor me deu a construir, eu quero levantar muros de proteção, eu quero estar adestrado para a guerra, eu rejeito a passividade, levanta a sua voz, se você pode interceder pela sua esposa, pelos seus filhos, interceder sua. Equipe pastoral, você que é pastor, Deus faz dos homens de aliança, pessoas que não vivem isoladas, que o governo do Senhor seja uma expressão clara entre nós. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, porque recebemos, recebemos as coisas mais preciosas, elas fazem parte do tesouro que o Senhor nos deu, e nós não queremos ser displicentes, negligentes, nós tomamos, tomamos nessa noite o exemplo desse povo que vivia confiado em si mesmo e seguro, meu Deus nós tomamos o exemplo e nós dizemos, não seremos Laís, não seremos Laís, não serei Laís na minha casa, não serei Laís no meu ministério, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um espírito alerta, levanta esses homens e mulheres que aqui estão nessa noite, Senhor, com a visão da guerra, não a visão da guerra quando ela estoura. A visão que se prepara para os embates no mundo espiritual, no mundo das ideias. Senhor, levanta um povo que sabe se defender. Um povo que sabe se defender em oração, em jejum. Mas um povo que sabe se defender com a verdade. Levanta-nos, levanta-nos, Senhor. Como um exército bem adestrado nós reconhecemos que o mundo nos odeia mas também reconhecemos que tu amas cada pessoa que está escravizada por esse sistema maligno e nós queremos influenciá-las não nos converter ao estilo de vida delas, mas influenciá-las com aquilo que só nós temos pela tua graça guarda-nos, guarda-nos guarda a tua casa guarda a nossa casa em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Dizemos que é bem-vindo o governo do Senhor. Dizemos que é bem-vindo a autoridade do Senhor. Dizemos que nos sentimos protegidos quando temos que curvar a nossa cabeça diante de alguém que o Senhor levantou para ser cobertura e proteção da nossa vida. Teu reino é um reino de autoridade e amor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome em nome de Jesus amém quem diz amém diga assim a minha casa meu casamento meu ministério a igreja onde eu sirvo não será uma laís ao contrário será uma cidade fortificada que abriga gente preparada para lutar e vencer em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.